Pessoal! Hoje eu vim aqui em um ambiente diferente, vocês podem perceber. Não estou na minha cozinha, estou do lado de fora de casa. Por quê? Eu sempre ensino vocês a cozinhar. Cozinhar receitas maravilhosas, doces, salgadas. Só que na hora de lavar a cozinha, de arrumar a cozinha, não é uma tristeza, gente? Eu não posso ir aí lavar para vocês, mas eu posso dar uma ideia sensacional que vai ajudar muito vocês economicamente também, financeiramente também. Então a gente vai aprender a fazer Maravilhoso sabão caseiro feito com óleo usado. Esse que você joga fora na cozinha. Então, gente, vamos parar de jogar fora, vamos parar de poluir o meio ambiente e vamos fazer sabão em casa. Gente, que maravilha que é esse sabão! Então, para fazer esse sabão, a gente vai usar um copo de sabão em pó. Um detergente, é aqui é de limão, estou usando, gente. 5 litros de óleo, esse óleo já está limpo. Como que eu limpei esse óleo, Bem? Eu coloquei, peguei esse próprio balde, coloquei um pano, amarrei a boca dele e virei o óleo. Então o óleo vai escorrer e vai tirar as impurezas do óleo, aquela sujeira, aquele preto. Então ó, fica limpinho, esse aqui é óleo usado, gente, fica limpinho. Um balde redondo de plástico. Aqui eu tenho 1 kg de soda cáustica em escamas, tem que ser escamas, gente. Não pode ser líquida nem pó, Para essa receita tem que ser escamas. Compre uma marca boa também, para dar certo o seu sabão. Aqui eu tenho um litro e meio de água quase fervendo, não está fervendo, mas está quente, quase fervendo. Vou usar uma, uma régua para a gente mexer o nosso sabão e um recipiente para a gente colocar o nosso sabão para depois desinformar. Coloquei plástico nele para ele desenformar depois. Então, para começar, então, ó, vou despejar a minha soda aqui dentro. Agora ó, vou colocar um litro, aqui eu tenho um litro e meio, vou colocar um litro de água morna. Fique longe dessa mistura aqui, gente. E esse outro meio litro aqui, ó, vou colocar no meu sabão. A gente vai dissolver ele antes de colocar lá, tá? Então, mais meio litro aqui. Deixa ele quietinho aqui. Então agora vou mexer. A gente vai mexer bastante aqui para não ficar nenhum pedacinho de soda, nenhuma escama de soda. Então vamos mexer bastante. Então tá bem dissolvido aqui minha soda na água. Agora eu vou adicionar o meu óleo. Com bastante calma, sem pressa. 5 litros de óleo. Então agora a gente vai mexer. Gente, a gente vai mexer mais ou menos por uns 40 minutos sem parar. Vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer. Vou mexer. Até ele mudar a consistência desse óleo aqui, ó, tá? Então vou mexer bastante. Então esses dois ingredientes aqui são adicionais, tá? Esses dois ingredientes você usa se quiser, eu gosto de usar. Porque o detergente ele vai dar um, um aroma mais agradável E o sabão em pó vai ajudar na, a fazer mais espuma. Eu uso, eu recomendo também, se quiser usar pode usar. Então 40 minutinhos mexendo, vou mexendo aqui e depois eu volto com vocês aí, tá? Ó, passou 10 minutinhos, olha a, co a coloração dele como é que fica, ó. Já mudou a cor. Já foi 10 minutinhos, hein gente? Então mais 30 aí, força nos braços. Cadê o marido? Tira o marido do sofá lá, desliga a televisão. Põe ele para mexer esse balde aí. Vou mexendo aqui, depois eu volto com vocês para mostrar de novo. Ó, então aqui já se passaram 40 minutinhos mexendo. Daí agora eu vou adicionar o meu sabão em pó diluído aqui na água, ó. Vamos adicionar o sabão em pó. E vou colocar o meu detergente. Detergente de limão. Vocês podem usar detergente de coco também, tá, gente? A gente vai mexer agora. Agora ele vai começar a engrossar mais ainda. Então vou mexer aqui, até dar o um ponto agora. Eu acho que vai mais uns 5 minutinhos agora. Ó, gente, olha o ponto dele. Então quando vocês cortar ele assim, ó, e ele não voltar, ó. Ó, ó, ó, como é que ele tá, tá grosso? Então, esse daqui é o ponto, tá? Ó, vou mexer mais um pouquinho para vocês verem, ó. ó. Ó, quando a gente corta ele, ó, fica essa listra no meio, ó. Ó, ó, esse é o ponto, tá? Então, agora eu vou virar dentro do meu recipiente aqui. Gente, só lembrando uma coisa, rapidinho bem. O balde normalmente ele fica muito quente. É a reação da, da soda. Não tem problema. É porque tá dando certo. O balde esquenta bastante, tá? Então não tem problema. Vamos virar aqui então meu sabão. Ai. Bater ele, né? Para ele sentar. Olha que beleza. Vai dar sabão pra caramba aqui, hein? Eita, nós. Que beleza. Então, gente, é isso daí. Agora eu vou deixar descansando. Vamos deixar descansando mais ou menos aí umas. Umas 5 horas só pra gente ver depois o resultado. Porque antes dele endurecer totalmente, a gente tem que cortar ele. Senão depois pra cortar é pior. Então eu volto com vocês depois só para mostrar o ponto do corte dele, tá? Então eu vou deixar ele descansando aqui. Na hora que eu for cortar, eu mostro para vocês. Ó, pessoal, então a gente voltou aqui. Depois passaram 5 horas, né? Que o nosso sabão tava de repouso. Então ele já tá na consistência boa pra gente cortar. Ele ainda tá morno, né? Ainda está é, trabalhando com a soda, mas ele já está bem firminho. Então, eu tenho um suporte aqui, vocês podem colocar numa superfície que seja lisa para a gente poder cortar ele. Então, eu vou colocar o meu suporte de vidro aqui ó, e vou virar, virar os três e. Ó, desenformado certinho. Aí que beleza, parece até um doce de leite, né? Vou tirar esse plástico aqui. Tem que cortar agora porque se esperar depois ele endurecer, já era, não vou conseguir. Então agora com a mesma régua que a gente usou, eu vou medir para me fazer o um corte desse sabão, né? Então fiz os cortes assim. Agora eu vou cortar ao contrário agora, tá? Então vamos lá. Então, ó, estão todos cortados. Agora a gente só vai separar eles aqui, porque aí eles vão precisar secar, né? Então a gente deixa aqui, ó, dar um espaço entre eles para poder secar esse sabão. Então pessoal, tá aqui o resultado, depois de tanto tempo, né? Depois que a gente fez ali a, a massa do lado de fora, a gente esperou umas 5 horas. Daí o sabão endurece um pouco para dar ponto de corte. Passando disso, eu acho muito difícil vocês cortarem. Então, espera 5 horas para dar exatamente o ponto de corte dele. Algumas, algumas considerações, algumas considerações que, eu, que eu acho que é importante para vocês. Se caso você tá fazendo o sabão, igual a gente tá fazendo, mexendo, mexendo, não tá dando ponto, mexa mais uns 20 minutinhos, mais 10, 15, quanto preciso. Quanto mais mexer, mais ponto vai dar. E importante também é vocês comprarem uma, uma soda, uma soda cáustica de boa, de boa qualidade, gente. Então não adianta sair no mercado pegar da mais barata, que você não vai dar ponto no teu sabão. Você vai perder ingrediente, vai perder dinheiro. Essa soda aqui, ó, ela tá falando aqui, ó, 99%, então a composição dela aqui ó, é hidróxido de sódio em escamas, 96% a 99%, então ela é 99% pura, então se vocês pegar uma 50% e 60% tem que diminuir a quantidade de óleo, tem receitas na internet que usa 2 litros de óleo, é 4 litros de óleo, é porque está usando 1kg um de soda mais fraca, no caso aqui essa soda nossa é 99%, então a gente usou 5 litros de óleo. E compensa olha o tanto de sabão que vocês fazem na casa de vocês. Aqui eu não tenho nem ideia, eu vou pesar depois, mas vai dar... Nossa, não tem nem comparação também. Ah, eu acredito que dá uns 3 quilos de sabão para mais. Mais, mais, mais, mais, né? mais. Aquele dia a gente pesou, a diferença que deu, a economia que você faz. E toma muito cuidado ao fazer esse sabão, gente. Não deixe a criança perto. Faz um ambiente, ambiente externo, ambiente que, que, que evapora esses gases mais fácil, entendeu? Com relação, muita gente vai me perguntar com relação ao detergente e o sabão em pó. Aquilo é, é, é opcional, eu quis usar. Então, para poder dar mais, mais espuma e ficar com um cheiro mais agradável. Não ficar com aquele cheiro de óleo de cozinha. Então, você pode fazer só com soda e óleo, não tem problema. Mas eu optei fazer por fazer com sabão em pó e com detergente. Eu acho que vai dar um cheiro mais agradável para você usar na sua cozinha. Então, fez todo esse processo mexeu, bateu lá, informou, passou 5 horas, você cortou, eu aconselho esperar uma semana pra você usar esse sabão. Esse sabão vai trabalhar ainda, esse sabão vai secar, ele vai ficar mais duro que isso daqui. Então daqui uma semana, é tipo assim, quanto mais tempo passar sabão, melhor fica. Quanto mais velho, melhor fica, entendeu? Igual a panela velha. A panela é. velha que faz comida boa. Vai ficar então, mais brinquinho também. Isso, ele vai clarear mais um pouquinho, ele fica mais branco, ele tá trabalhando. Você coloca a mão em cima dele assim, ó, você sente o calor ainda. Então tá trabalhando a soda. Então terminou, deixa uns sete dias aqui. Eu, eu, eu vou pegar essa, essa tábua de vidro minha aqui, vou colocar ela num canto e vou deixar sete dias. Depois disso, tá liberado a usar. Vocês vão ver que compensa. Eu fiz sabão, dei pra minha mãe levar, compensa bastante, economiza bastante. O que, que eu gastei aqui, Bem? A gente gastou com a soda. Acho que eu paguei uns 13 pila na soda. Uhum. Um detergente mais R$1,50, uns 50. R$14,50. Óleo óleo sujo. Sabão em pó a gente gastou ali um real mais ou menos sabão em pó. Ah, me deu um copinho só. R$15,00, O que mais que a gente gastou? Só. Só. No, no pau brabo ali você gasta uns 15, uns 15 reais com, com, com, com ingrediente. Então você imagina. Uma barrinha daquela de sabão que vem quatro sabão tá quase sete reais, né, No mercado. Sim, cinco, cinco pedras, mas.. Tá cinco pedrinhas daquela tá quase R$ reais. Então aqui não tem nem comparação, gente. Aqui compensa muito mais. O rendimento dele, gente, é muito melhor do que o sabão do mercado. Ele dá espuma, ele dá brilho. É bem melhor do que o sabão do mercado. E melhor ainda que você está usando óleo, né, gente? Você não tá desperdiçando óleo. O óleo que você usa para fitura, a gente usa para fazer sabão. Ó, esse sabão aqui, que a gente usa para várias coisas aqui, você pode ralar ele, rala ele, põe para lavar a roupa é, branca na máquina, que a roupa fica muito mais branca né, também. Nossa, fica bem limpinha. Só a roupa colorida não dá, senão ele mancha. Então as roupa branca coloca para lavar pano de prata, a gente coloca, limpa super bem, porque isso aqui é soda gente. Então isso aqui rebenta qualquer sujeira. Então pessoal, é isso daqui, qualquer dúvida coloca nos comentários aí se inscreve no canal, dá um joinha para o nosso canal. Nosso canal é de culinária, mas a gente está aqui para ensinar de tudo e para ajudar principalmente a vocês. A gente faz isso porque a gente fez sabão que a gente já fez uma vez e dá certo. A gente não ia fazer de primeira É, o vapor que ele solta quando você está misturando, aí. então se você tem algum probleminha, assim, use luva, use as coisas, eu não usei porque eu sou cabeção mesmo, mas deu tudo certo aqui. Então é isso daí. espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe para que mais pessoas Vejam essa, essa maravilha de receita aqui que é para ajudar a todos aí. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!